Fala pessoal tudo bem André aqui vou fazer um update para vocês nesse domingo porque eu sei que vocês estão aí também provavelmente assim como eu ansiosos aqui o mercado o Bitcoin está extremamente bullish numa região aqui que eu considero né, uma resistência bastante forte vou comentar para vocês aqui sobre isso tá os indicadores de sentimento também interessantes mas eu queria fazer aqui as ressalvas em relação a essa pequeno só reforçar é forçar que eu comentei né, no vídeo de sexta-feira mas mostrar para vocês aqui algumas outras informações e até responder alguns comentários que eu tive aí, né? o pessoal falou até inclusive no um Telegram sobre isso, enfim, recebi algumas mensagens, eu queria comentar sobre esses pontos, tá, vamos olhar então o um indicador de sentimento, vamos olhar aqui Reblock também, como é que está a situação aqui dos, né, dos níveis de liquidação, tá bom, então é isso, vamos lá para o vídeo de hoje. Então pessoal, vamos começar aqui o vídeo olhando aqui de novo, só reforçando o diário aqui o Bitcoin, aqui que a gente pode, né, tem que ficar atento, tá, porque a gente rompendo essa região dos 45, a coisa pode ficar bem interessante, tá, mas lembrando que a gente tocou aqui nessas regiões acima, aqui na região dos 45 e 700, fizemos toques aqui, nas regiões né são geralmente regiões que a gente tem níveis aqui até inclusive de liquidação que a gente pode ver aqui para o High Block Capital tá então a gente tem pontos de liquidação aqui até essa região dos 45 900, mas aqui ó nos 45.500 a gente tem níveis tá de, de acordo com o High Block Capital que são aqui de shorts de 100 vezes tá desculpa shorts de uh, 50 vezes tá desculpa aqui os em azul é de 20, é de 25 vezes e aqui mostra short de 50 vezes, né? Então, quanto maior a alavancagem aqui da galera, né? Mais a tendência o preço vir aqui pegar para poder liquidar essa galera. Depois, né? Enfim, a gente tá com delta aqui muito grande, tá? Então, de acordo com a ferramenta, a gente tem pontos de criação mais abaixo. Esse é o ponto principal que eu quero colocar para vocês. Esse ponto tá para eu sei que está gente tá todo... tá todo mundo animado aí para o Bitcoin fazer esse rompimento. Eu também, olhando os indicadores aqui da... da do TRDR, a gente pode ver que tá bem interessante mesmo. A gente tem o open interest subindo com o Share ratio também caindo, vou comentar para vocês. Tá, mas tem que ficar de olho isso aqui, realmente que é importante na minha opinião. A gente tem agora com o open Entry subindo tem tem uma uma chance grande de a gente ter aí bastante volatilidade, então tem que cuidar o não deixar aí, né, uh, no caso, operação aberta esperando que o Bitcoin vai romper, enfim, e buscar lá os 55, porque assim, ó, se a gente romper isso aqui de fato, ó, se a gente romper essa região aqui para cima e conseguir fechar quando de diário aqui acima dessas regiões aqui acima dos 45 e na né, quase 46 aqui pessoal rompendo esses... aqui, essas aqui as regiões que ainda não consegue romper ó a gente não conseguiu fechar o diário muito bem aqui ó. a gente fechou o diário não muito bem não acima das regiões anteriores que a gente fechou tá então a gente está aqui ainda brigando Tá, essa região está bem no limite aqui, ó. Teria que fechar o diário, na minha opinião, aqui acima dessa. Bom, botar aqui acima dos 45, tá, galera? Para a gente ficar um pouco mais. Mas eu diria que até acima aqui dos uh, 44.700 já fica bem interessante fechar o diário acima, acima desse nível. tá Bom, o Bitcoin por enquanto ainda não está é, conseguindo fazer isso, tá? Uh, e se a gente conseguir fazer isso, pessoal, assim a gente conseguir começar a subir aqui, tá? O alvo nesse padrão que eu já mencionei para vocês, pelo menos aqui essa casa aí dos 55 mil dólares, né? Então pegar esse alvo aqui tirar para essa região aqui tá então obviamente isso aqui não aconteceria é né, de uma de uma hora para outra né a gente obviamente teria, teria volatilidade o bitcoin iria fazer aqui a várias armadilhas até ele conseguir né subir para essas regiões mas esse seria o alvo que a gente teria para o bitcoin nesse nesse rompimento tá é, então assim essa região de resistência importante né galera ficar atento aqui o que está me incomodando são os dois fatores aí a é, primeiro esses uh, o os pools de liquidações aí que tem muito um delta muito grande para baixo tá e outro fator que está me acomodando que eu quero reforçar aqui também para vocês que uh, até a pessoal fez perguntas aí outras pessoas comentaram que é assim ó a SP 500 tá a SP 500, a gente subiu bastante aqui com ela tá na aqui no a gente pode ver até inclusive se eu puxar o semanal tá bem parecido com o Bitcoin tá o semanal que é subindo muito forte teve dois quinhentos mais grandes aqui tá e a gente não teve uma, uma correção ainda da SP500, essa é a questão toda. Tá? A gente não uma nenhuma, nenhuma correção e a gente bateu aqui ó, exatamente aqui na região de 6,8 vamos puxando desse topo aqui até esse fundo. A gente pode ver que o Bitcoin aqui, ó desculpa, que a SP500 bateu aqui exatamente nessa região de 6,8 Essa aqui é uma resistência muito forte, né? Vocês sabem como é que é aí o mercado. Eu falo sempre sobre essa região, que é uma região perigosa, que é uma região que a gente tem que ficar de olho para, geralmente, fechar a posição então... É, realiza, realiza lucro fecha posição ou até um até oportunidade às vezes de entrar num short né e aqui pessoal é uma região que eu considero que aqui o eu acho que vai ser difícil a SP 500 sair rompendo para cima com tudo aqui tá eu acho que vai ser um pouquinho complicado é, assim de novo eu não sou especialista aqui mercado né financeiro lá na, não sei o que tá acontecendo lá nos Estados Unidos de fato tá assim mas me dá a impressão que, que a partir daqui a gente teria correções para sp pequenos a gente poderia aqui sim por que não consolidar aqui ó tá e até fazer um outro padrão aqui um padrão maior aqui por exemplo um fundo duplo forte aqui mesmo a gente poder daí sim né conseguir é, fazer um padrão bullish aqui mesmo a gente continuar essa tendência aqui tá pessoal a tendência de alta é que esse pequenos está na minha opinião eu também considero que a gente que as pequenos aí ela teve já precificou todos os problemas que que né a o aperto aí do, do Fed e etc, tá, acho que tudo foi precificado, na minha opinião, o que tá pegando é a guerra da Ucrânia, mas, da Ucrânia, mas eu acho que não é, não é algo que assim, eu acho que não, não tá, na minha opinião, aquele risco que estava antes, sabe, de jantar OTAN contra contra a Rússia, enfim, acho que não é uma coisa para esse nível, tá? Pelo menos é, é o entendimento que eu tô tendo aqui agora. Então, o mercado ele poderia sim retomar aqui e fazer inclusive uma nova alta histórica aqui, tá parece pequenos 500, uma nova máxima histórica, desculpa. Então, uh, esteja estejam preparados para isso, tá? Mas assim, eu acho que essa subida aqui a gente teria agora um espaço para uma correção. Outra coisa que o pessoal comentou aí também em relação ao volume que decaiu aqui, tá, nessas nessas regiões, que decaiu bastante o volume aqui agora nessa subida, né? Esse é um ponto de de atenção. Certo? Que é um ponto válido, só botar aqui o, que o volume que a gente vê, ó, o volume decaindo aqui, tá? É um ponto de atenção válido aqui, a gente pode já puxar SP500 aqui uh, aqui também, ó, a gente pode ver, volume também aqui o índice né? O volume, deca, volume de, decaindo aqui, a gente tem um volumezinho aqui também maior, mas o volume decaindo aqui, não tá, volume tão te, subindo, não tá subindo com o volume, né? Interessante, esse é o ponto que eu queria colocar aqui, tá? Mas se a gente voltar, deixa eu puxar o gráfico mais limpo aqui da Minifuturos, se a gente voltar aqui para trás também, a gente pode ver que é, aqui também, é nessas regiões, ó, quando, quando a gente tem uma, uma. Opa, parece um pouquinho que meu mouse está difícil aqui hoje. Estou usando um outro mouse. Acho que não vou nem conseguir usar o mouse que eu estou querendo usar. Só um momentinho. É que eu tenho que trocar o mouse, pessoal. Esse outro mouse faz um barulho aqui. Eu tenho que achar um, uma substituição aqui pelo mouse. Então, assim, ó. É... Aqui, por exemplo, a gente teve então uma, uma, uma correção aqui forte, daí o volume foi decaindo, o preço subindo com o volume decaindo aqui, né? E a gente retomou aqui, foi retomando essa alta, né? Depois o volume, volume voltou aqui, mas não. O volume, volume foi caindo, tá? Então, todas as correções que a sp 500 fez aqui, ela, ela, a gente teve também o preço subindo com volume não muito interessante. Foi subindo devagarinho aqui, ó, também. aqui também, ó, tá? Nessa região, subindo devagarinho, enfim. Então não, não é uma coisa que preocupa muito o volume, tá? O volume não é uma coisa, um fator preocupante aqui. Da sp pequenos para mim porque se você olhar para trás de novo correções a gente sobe com o volume aí decaindo, caindo tá? a questão que a gente subiu bastante e a gente teria aqui na minha opinião pelo menos no curto prazo é uma certa correção para as pequenos que eu diria que pelo menos o Fibonacci poderia tipo, que fizeram é três pelo menos isso tá então, Para causa aqui dos 43 mil e desculpa 4380 Tá, a gente precisa testando esses topos aqui, tá? e a gente, daí sim a gente poderia voltar aqui, né? mas é que eu, o, o ponto que eu quero colocar aqui no vídeo para vocês é que como a gente tem essa possibilidade grande, tá? na minha opinião, é bem considerável a gente ter essa correção aí de 3%, mais ou menos, SP500, tá? essa é uma força que joga contra o Bitcoin, tá? então a gente tem a correção sp pequenos aqui agora a gente poderia ter o Bitcoin também corrigindo, ó, apesar dos indicadores aqui de sentimento, ó, mostrar para vocês, no curto prazo bem interessante aqui, ó, Aqui o CVD das baleias aqui, né, das, das instituições aqui comprando, né, Bitcoin, enquanto as sardinhas estão vendendo aqui no curto prazo, tá? O o, o long short rate na casa aqui agora na casa dos 0.7, aqui, 0.75. Então bastante baixo mesmo. Se a gente olhar aqui, ó, no, no de uma hora aqui na no TRD, a gente pode ver que é muito interessante ó. aqui. O, o a gente tem então o nosso Long atuation praticamente caindo aqui, ó, fazendo uma tendência de baixo aqui, caindo, enquanto a gente tem o open interest aqui subindo. Tá, isso aqui é extremamente bullish para o Bitcoin, tá? Então, um o não se desenhar aqui agora, tá? Mas tá extremamente interessante. O Bitcoin isso aqui formando, tá? É uma é uma muito bullish. Mostra que essa tendência aqui é essa a tendência disso aqui é continuar, tá? Só que tem essas forças que eu comentei para vocês, são duas forças, na minha opinião, né? A gente tem ainda. aí Uh, pontos de criação ali da do, do Highblock mostrando, tá? Obviamente não é uma ferramenta que que ela que vamos basear apenas por, apenas por elas, mas apenas por elas, desculpa. Mas a gente também tem a sp pequenos que está um pouquinho me incomodando também, tá? Aqui também só mostrar outro outro dado interessante da Reblock esse aqui, ó, mostrando que é um, uma distribuição aqui do, do Bitcoin, né? Aqui mostrando que interessante, a gente está aqui ó, com os, nesse mês, ó, pensando no mensal, vou até puxar aqui, o trimestral, que puxar o trimestral. Aqui, esse até fica mais interessante a gente ver aqui. Ó. Só para carregar isso aqui um pouquinho. Olha só que interessante isso aqui. Ó. A gente tá. Uh, esse aqui é o, o Global Long Distribution, né? Como com, com os longs estão distribuídos. Aqui a gente está aqui em uma região muito baixa. Geralmente a gente está aqui no meio, nessa faixa aqui dos. Ó, 60% aqui, 60% aqui, ó. É, é, é metade. Geralmente o mercado está mais bullish, né? Então, é o que acontece. Agora, a gente está aqui em uma região muito baixa. Tá? Do, do, em, um, em três meses aqui, a gente nunca chegou nessas regiões aqui abaixo, praticamente. É muito, é, a gente está numa região muito abaixo mesmo. Tá? Então, fora do, fora do normal. A mesma coisa aqui com os top traders também. Os top traders aqui também, long distribution, a gente está na região, na região de 45 aqui. Tá? Então, geralmente, é muito baixo. Geralmente, aqui os top traders também ficam na região de 60. Tá? Então, geralmente, o mercado do, de criptomoedas, Bitcoin aí, Bitcoin especificamente ele tá ele tá geralmente numa com, com, tem mais longs do que uh, shorts tá isso é bem bem comum uh, inclusive só para dar um exemplo para vocês eu tenho amigos meus tá aqui tem muito assim muito Bitcoin e os caras estão com operação de long né em contratos futuros né e não é perpétuo contrato futuro que não paga não paga funding fee são os contratos que tem na FTX por exemplo de que expiram, por exemplo, dia 25 de março, 24 de junho. Os caras estão no long gigante, entendeu? no long gigante. Então, até falei com eles, pô, eu, né, não tá tão mais bullish com o Bitcoin, falei, para eles toma cuidado até na época. Uh, e mas assim, então o mercado ele tá realmente as pessoas acreditam com o Bitcoin, né? Vai buscar, vai continuar subindo. Então, geralmente o mercado ele é tem mais longs do que shorts, tá? É a natureza do mercado e o Bitcoin, né, a tendência do Bitcoin é sempre sempre a é, de alta né principalmente no longo prazo então as pessoas os caras deixam né com, com contratos aí né é, abertos esperando né uma valorização do Bitcoin né então o mercado geralmente é mais bullish. aqui a gente pode ver que agora nesse momento a gente tá realmente numa uh, numa mercado nesse momento acreditando mais numa uma, mais pessimista aí né então isso a gente aí a gente sabe que é bullish né porque a maioria das pessoas vão perder dinheiro no mercado tá então é isso pessoal. Como é de novo que eu comentei para vocês na sexta-feira, a gente está com Bitcoin aqui agora numa região de resistência, mas com indicadores extremamente bullish, tá? É um indicadores do mercado futuros aqui, é, mercado futuro, né? Extremamente bullish. Está interessante. Tá? Só que tem sp pequenos aí, tá? Que que está numa região que eu não tô muito, muito aí sentindo, digamos é confortável tá realmente com o Bitcoin subindo assim subiu assim né também o volume aqui na minha opinião não me também não me, me alegrou muito tá bem parecido com as pequenos mas uh, o... o meu ponto é pequenos tem né? Um, pelo menos três por cento de correção para fazer aí na minha opinião tá Essa é a minha opinião aqui que poderia fazer então a abertura de hoje das pequenos e domingo tá domingo se não me engano às 9 horas da noite Brasil é importante vocês acompanharem das pequenos do né? O Mini futuros aqui. Então acompanhem para ver como vai ser o mercado como o mercado vai reagir porque se a tiver a correção a gente pode sim ver o Bitcoin corrigindo junto tá porque é, as pessoas que investem em, em aqui em, nas pequenos também são as mesmas pessoas que investem em Bitcoin né então esse mercado são mesmo tipo, perfil de investidores também então por isso que é importante a gente ficar atento aqui uma possível correção as pequenos que pode levar também né, o, o Bitcoin faz essa correção tá então esse é o ponto todo uh, Falando aqui um pouquinho mais de Bitcoin no quatro horas, tá? A gente está nesse canalzinho também que é importante, tá? Para comprar aqui Bitcoin, pessoal, para eu poder ficar mais animado fazer a compra, acho que aqui nessa região que a gente está, não, não acho muito, sabe, apesar dos novos indicadores estarem tá, tá interessantes, não sou um cara que gosta de comprar numa resistência, né? Não é muito interessante, na minha opinião. Então, para mim aqui, assim puxar o semanal também para o Bitcoin, tá? Todo semanal aqui eu ficaria pelo menos aqui mais interessado em comprar se o Bitcoin fizer uma retração aqui no semanal puxando esse fundo aqui, a gente fez, tá? Essa região aqui, mais ou menos, aqui na região dos 42, aqui, mais ou menos, eu ficaria interessado em comprar. Inclusive, a gente tem uns topos aqui também, ó. Daí poderia ficar interessante se o Bitcoin fazer uma retração aqui. E a gente poderia fazer aqui também, tá? Esse pequeno, se fizer essa, essa correção, a gente vê aqui o Bitcoin dando essa, essa corrigida também, aqui, tá? Fazendo essa correção aqui nos, nos 32, mais ou menos. E a partir daqui, a gente, sei lá, fazer um outro pivô, fazer um pivô aqui de, de alta. Né, e romper essa, essa essa essas regiões aqui para cima tá vocês pequenos continuar subindo tá bom mas de novo bom mercado futuros tá aí muito bullish tá, tá realmente indicadores como a gente não via há muito tempo tá na região de resistência é só esses pontos ressalvas que eu quero mostrar para vocês aí para vocês ficarem cientes aí não simplesmente sair jogando dá, dando dando ao no Bitcoin né, e que eu sei que tem pessoas que vão realmente aqui, né, sem olhar outras, outros lados, então agora tem duas forças aí, né, a gente tem mercado futuros, é né? manipulação do mercado futuros e também temos aí a SP500, são duas forças aí que vão tá brigando, né, e vão ver quem, quem que vai vencer nesse momento aí, tá, galera? Então é isso, desejo vocês aí um bons bons trades, tomem cuidados aí, alvos curtos, na minha opinião, tá, não deixem, não deixem aí... Alvos muito longos porque a gente pode sim, ó, o Bitcoin poderia fazer isso aqui, buscar essa liquidez aqui em cima, depois dar uma coisa, corre... fazer uma correção aí sim, tá? Então, esse aqui é um risco que a gente tem de vir que subir, depois fazer uma correção para pegar essa liquidez aqui embaixo, que tá aqui de acordo com a Reblock aqui, mostrando, tá? Esse indicador aqui eu acompanhei para várias altcoins, né? E também para o Bitcoin, realmente tem funcionado muito bem aqui para a gente. Na, últimas, nas, na última semana que ficou um pouquinho aqui, uh, né, o, o Bitcoin saiu subindo de qualquer forma aqui, né? porque o mercado começou de qualquer forma também é, shortar muito, né? Então o, o Bitcoin é lá buscando esses shorts, inclusive que a gente pode ver, ó, tem muito short, eu até dar um zoom aqui nessas regiões. Se eu dar um zoom aqui, a gente tem bastante short aqui de 50 vezes, essas essas bolinhas aqui que são a bolinhas a verde que tem bastante short aqui nessa região aqui de 45.500, ó, bastante short aqui também. Então o Bitcoin pode dar essa essa beliscada aqui, pegar esses shorts, né, da Maria, inclusive que ele já fez isso aqui. No, no passado, ali conforme eu mostrei para vocês, e depois dar essa corrigida para a região dos 42, tá? Isso aqui sendo um cenário que eu estou de olho também, então por isso eu não estou aqui nessa região muito, é, muito animado. A gente pode ter uma muita volatilidade aqui agora, tá? E, e acho que a SP 500 também vai ser um fator, um fator importante. O motivo do Bitcoin não estar tá subindo, na minha opinião, agora que agora, é essa região que a SP 500 está aqui nesse momento, tá? Se a SP 500 estivesse subindo aqui numa região mais embaixo, acho que o Bitcoin poderia estar, tá, na minha opinião, até. Tá... Já tá aí rompendo aqui, tá acreditando que as pequenas continuarem subindo. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Uh, basicamente, eu espero que tenha sido claro. Né? E a gente vê amanhã aí para mais um vídeo, tá bom, galera? Deixa o like de vocês aí e até amanhã. Um abraço aí para vocês.